Eu aprendi que só existem dois caminhos. O certo... Vai, caralho! E o errado. Superfaturamento de transportes, repassos de comissão... Ele ainda lesou a empresa em... 2.273.412 reais e 27 centavos, senhor. Vai se arrepender em contador. O doutor Vieira quer fazer uma reunião com você. Ele mandou esse bônus aqui pra você. Guilherme? Lara? Eu não chamei você aqui porque eu preciso de um burocrata. Eu preciso de um... Auditor interno criativo. Que cara é essa? Tá tudo bem? É a minha mãe. O câncer dela. Quanto custa o procedimento? 50 mil. Cinquenta mil, você disse? Vou te ajudar. Vou salvar a tua pele. Tá aí. Ó, oh, chefe, só não entendi o porquê dessas letras. Tá Faltou na metade, então, né, Preciso? Se ele ganhar, a dívida tá zerada? Fala comigo, fala comigo. É. é S, -se senador. D, de deputado. D, de tesoura. Porra! Descobri um esquema aqui que você não tá entendendo. Cara. Desligar da empresa. Aparentemente você já está envolvido, Guilherme. O Você tá ligando com gente muito perigosa, Guilherme. Tá com o dinheiro pra me pagar? De quanto dinheiro a gente tá falando aqui? Se vocês fizerem tudo exatamente do jeito que eu disse, o risco é quase zero. Tô o gênio do crime, parceiro. <risos> Essa festa promete, hein? Agora o país vai entrar nos eixos.